Eu já não acabei com você Peraí, segura ele e Tô saindo aqui Mantenha a área e as bombas protegidas Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo controle, né? A parede foi reforçada. segundos. Cara, não que de E o Leo aí. pegar da Eu posso falar muito careta dormindo aqui do meu lado. Já sei, eu duvido oh, tu pegar e dar um choque na sua dela e falar: Porra, Ariel! Não, mano, o que é isso? <risos> Cris, <risos> tu fecha aí, Cris. Vou posicionar o drone por aqui. deixar comigo, mano. ninguém vai te pegar. Só com eu seu embaixo Tem cara com as costas, gay. Ai, fode o Brasil, né, mano? Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Já era Ash? Vou pular aqui do meu lado. Fê, toma, toma coisa, Fê. Toma coisa, toma... Aham. Uhum. Adrenalina. Calma aí, não dá não, mano. Tem hit aqui comigo. É, eu queria te falar, gente. Ah, tomei. Nas costas, mano. Ai, feio! Cuidado, vê se não consegue jogar uma seringuinha aqui. Ah, me matou, me matou. Esquece, esquece. Aonde, Cris? Ai, tá lá no cantinho abaixado, Ele Tá é na escada de, da biblioteca abaixada, ah, aí pode. mesmo. Só que tá esquerda, não vai que você por aí. Agora a câmera de baixo de ti tá feito, a biblioteca. Quando ele vivo. Eles te Boa. Mano, você acredita que o filho da puta do Jäger me atirou e me derrubou, velho? Foi o Jäger? Foi o Jäger. O foi você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem alguém no Natal padrão, não nasce, lá. Ah, tu. Ah o Valky tava ali. Desceu, desceu, caiu o sacão? Juro que eu atirei num bagulho ali pensando que era câmera. Tem um drone ali também, mano. Tô vacilando. Natal, Natal. Boa, garoto. Já era Natal, mano. Turn the F, o turn drive. Ah, mano, tá bom. Ah, Jäger tá lá do outro lado. Ah, tomei, Fá. Eu tava. Puta. Eu, eu troquei de pistola. Não, não, de boa, deu tempo de olhar. Ah, Fá. porque tu não deixou nele, fila da puta? Eu sou ruim eu xingo mesmo. O eco tá lá no fundão, Fá. coisa tá defendendo depois aqui, Fá. Natal ainda não vejo ninguém. Vou entrar contigo, Rafa. Segura. O Echo tava aqui por fora. Na outra escada. Tá, acho que tem Natal agora. A Alibi tá marcando aqui, tá? Nossa! Ah, Quase que ele me hoje? mata. Meu Deus. Puxa, gente a é lá, que é que é que é um porra da bala, aliadas. mano. Que moleque burro. Que tem pouca... Do canal dela testiga. aí que até se vê depois também. Né? Mudou. planejar de acordo. Colocando o tapete de boas-vindas. Ah, eu já... Não aqui, pá. Ah, o sapão? Vou lá, rapidão. eu eu Agora são os tios. Acho que os caras guardam o drone, mano. Tô vendo alguém, Chris? Não. Pensei que tem alguém. No tiro da janela hein? Caiu, caiu lá no meu bagulho Nossa, o Glace tá lá embaixo Corredor hein, atrás tem, Fá Desce aí, Fá Corredor atrás, pegou? Termite Termite, mano, tomei Termite tá na direita Ah, olha como ele tá Ele tá com a cabeça pra trás, velho Nossa, ele tá com a cabeça pra trás, viado Os inimigos localizaram uma bomba Ó, vou marcar um aqui, Cris, ó. Cuidado, ó, tá vendo? Cada tá abaixo lá. Natal, direito de sua. Tá de costas. Boa, garoto. Cara, tem que mais um negro? Falo nada. Tem que mais um negro aí? Mais um negro Caiu, caiu na minha Opa, frost, de novo. É caiu na minha frost, ó. Não. Ó, Cris, Onde pega fez? aqui. Aqui, ó, pega aqui, ó. Tira no chão. Só atirar. Não vara, mano. Boa um Aqui nas costas, rato, cara. Tá aí? Já tá rodando já? Não, não, a gente tá, tá, tá olhando. Tá olhando por nada aqui. Ó, o defuso tá na escada aqui, ah, aí tá. onde ah, tá. tá? ah, é que eu te tá? Aham, isso aí, tá ligado? Eu botei um, uma ah, mina. Eu tava aqui, não, Ô, oh, gay, estão jogando já? já é tu não? Falou um, gay. Sopa. Ah, tá, vou fazer um bagulho aqui, já tá Tá parado né, viado? Rebondo munição! Nossa, o bagulho ah, já to aqui no. Ó, lá em cima, aqui? Ele caiu o sapão um agora. Tá, não, não passa na minha frente que eu não que só fechado. Se ele vir pela porta esquerdinha, tem câmera eu vejo, Cris. vai descer aquela escada lá, filho. Ó lá já, ó. Caralho, ele atirou, atirei. Porra, você quer dizer que a bala pegou uma na outra? É ele lá, mano. Que loucura! Só deixa ele estar. Era ele, parecido com o cu da meia. Ele estoura, ele fura, né? Será? Uhum. Mano, tem spawn ali, ó. É, tô esperando ele botar a cara aqui. Nossa! Olha isso velho. Aí, eu cortei, eu atirei na porta e ela destruiu de um jeito. Parece que o LED tinha martelado a parede. Ah não, velho. não é. Assim, agora é assim aí. Cara, sabe o que eu fico imaginando? Imagina como é que. Ó, oh, pegou o cara lá de cima, velho. Imagina como é que corre com a arma de Buck mesmo. Normal. Que time é esse, hein? Ei, fica aí pra mim que eu briguei. Ah, é a mira... A mira vai descer o sapão, a mira vai descer o sapão. Ela desceu, ela desceu. Carregando mais munição! O maçarico tá preparado. Tá olhando aí, Cris? Beleza. Depois, Depois de uma... Boa, o que você de um. agora. O coisa tá aqui, mano. Ah, ela tá aqui em cima, velho. Não, tá, tá aqui em cima. Tá, pode aqui tá aqui em cima. cima. Pode entrar e plantar. Pode entrar e plantar. Ah! O desativador está ativo. Proteja-no a todo custo. Quebrar a mira e agora que as caras. Tá aqui, tá aí na escada, Cris. Me cobertura. Recarregando. Ó, oh, marquei. Okay. Tá dentro do charuto aqui, vai o charuto. Ah. Meu ah. spot tá lá na casa do caralho, mano. Ó, oh, tá pulou, feio. Pulou pra baixo. Meu Deus. Aliado. Segura esse recuo. O oh, tem o spot pra mim, tava lá, lá. atrás daquele balcãozinho, mano Tá ligado, o... de balcãozinho não, que tem é ali Não, porque o meu drone tava lá perto das duas janelas, tá ligado? Onde fica o bomba e... ah, eu acho Aí, pra mim... Ah, tem um negócio de, de Clash com HD, o que que tem aí? Que legal, a Clash... Epa, epa! Me compara com a Clash não, hein? Os inimigos acharam uma bomba, prepara o ataque O... O aí? Ah, eu tá tô de diagonal, igual ah, você dorme ah, todo ah, dia deixando ah, esse espaço de 2 metros. Como? Oi. Tá 3x1 aqui, gay. Ô, gay, nossa, Pelo mano, que eu per... eu todo menu aqui tá dando um MS de 2x5, mano. Ah, mas isso é golpe, Só tá? Eu cinco, não tô acreditando dois. nesse MS, não. Pra você também tá sem pé? Só mais 5 segundos. Não, agora pra mim aqui já tá 33, eu já vou estar o Não, um eu tô pro... no menu, gay, o Não MS, é no equipos. menu, tá 255. Ah, mas depois fica pra gente um pouco, Tá feio. Se tá ruim, pode piorar. Eu vou recarar aqui. Você está conectado. Tô sendo avistado, manos. Grani aqui, Cris. Tá bem aqui tô na vindo. esquerdinha. Ixi, eles estão vindo por aqui, viado. Tirou um de vida meu já. Ai, não tem... Ainda não acabei com você. Peraí, é, segura eles aí, gay, Tô saindo aqui. Tão entrando pra plantar ali, ó. Esse câmera inimigo o tá? cara. Aqui, ó. aí, Rachel. Vamos aí. plantar. O desativador de bombas foi instalado com êxito. pega a Clash Live e vai lá. Ah, que porra! Que porra. Ai, Controlada. droga! Sai agora mesmo. Peguei que eles Vou falar o Lion tá vindo lá na esquerda, na tua esquerda. Vocês vão ser escaneados, iniciar relógio Ah, mano, tem uns ataques é é é protegidos. Caralho, tá tudo lá fora, velho. Se tivesse. O cara vai te levantar, Fê. Fá, ah, Fê, ruxa pelo cara do forte. Mais pegou, pegou lá para defuso, localizado, proteja as bombas e Pô, Pô, ativador vai Minecraft Você mano. encontrou uma bomba, vá até lá, é desative é Sério, falei, nossa, desista Tá, conta aí, guys 30 2 Ariel, você, você, você falou que chegou a falar pra mim que o Helly tá fazendo a minha lá. Ele tá fazendo. Sabia? Enrolado aqui do caralho. Vem, Aqui, ó. Se você coisar ela, vai. Deu erro. Aí, ó. Ah não, espera. Ela já tá mano. dentro, vou plantar. Tá ligado? Vai pular aí, Fê. Vai pular aí, Fê. Uhum. Tô olhando. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Esta é um agente das forças inimigas. Biblioteca, ela tá, mano. Vamos pagar tudo! Ah! Tá porra nenhuma, tá na escada. Mas tá o cara tá as costas, pá, tá direito aí. Ô, caralho. Foi mal para local errado, é porque eu, ela atirou em mim de contra ela, a parede, eu vi, o, cara, o... o cara também estava atirando lá, acho que eu consegui, porque... acho que não estava atirando mesmo, talvez ela tava lá mesmo, mas ela deu o peito e ela quis sair, né, velho? vai entender porquê, isso é um cara que desce na minhoca fudida, né?